Oi, eu sou a Maria Eduarda, eu sou estudante de Direito da URGS e eu integro o grupo de mediação e de negociação. Eu vim trazer um tema que é muito caro para gente, muito importante no contexto que a gente está, que é a comunicação. Eu vou usar como base o texto do Marshall Rosenberg, que é Comunicação Não Violenta. Trazendo um pouco para o contexto atual, por que, que é importante a gente falar de comunicação? né? Muitas vezes surgem desentendimentos na nossa casa por causa da convivência, ou surgem desentendimentos e conflitos nas redes sociais que a gente não consegue se expressar da melhor forma com as pessoas. Então ele diz, ele aborda no texto, no livro dele, que se a gente utilizar esses quatro componentes, a gente vai se comunicar de uma forma muito mais efetiva com as pessoas. As pessoas vão realmente compreender as nossas necessidades, os nossos pedidos e os nossos sentimentos. Ele diz que muitas vezes a gente se expressa para as pessoas fazendo avaliações, avaliações da conduta das outras pessoas e também julgamento. Como por exemplo, se a gente disser para uma pessoa, você é egoísta, geralmente a pessoa ela vai reagir de uma forma como se isso fosse uma crítica e vai se defender. Quando na verdade a gente está falando isso, mas a gente está falando isso porque a gente tem uma necessidade por trás que não foi atendida. Que a pessoa fez alguma coisa que nos gerou algum sentimento. Então ele diz que a gente tem que falar explicitamente esses pontos. A gente tem que falar explicitamente o que a pessoa fez, os sentimentos que gerou na gente, as necessidades que a gente tem e o que a gente precisa dessa pessoa. Esses componentes seriam observação, sentimentos, necessidades e pedido. Então, essa frase de que é uma avaliação, né? que é nada mais nada menos do que uma necessidade que não foi atendida. Quando a gente está julgando o comportamento de uma pessoa, de uma forma indireta, a gente está expressando que uma necessidade nossa não foi atendida. Então, ele diz, a gente poderia substituir essa frase de tu é egoísta por, por exemplo, quando você me interrompe, ou seja, a nossa observação do fato da conduta da outra pessoa, eu me sinto diminuída, eu me sinto menosprezada, eu me sinto triste, que é os meus sentimentos que foram gerados com base na conduta do outro. Isso me traz à tona necessidade de ser compreendida por ti, de ser realmente respeitada, de realmente ser tratada com empatia. Tu poderia não me interromper? Isso seria o meu pedido final, né? Uma ação concreta da pessoa. Então, vocês podem perceber que, de uma forma ou de outra, a gente sempre tá falando das nossas necessidades pras pessoas. A gente sempre tá falando dos nossos sentimentos. Só que de uma forma indireta, no qual a pessoa vai reagir de uma forma como se isso fosse uma crítica, não vai realmente mudar nenhum tipo de comportamento, porque ela vai bloquear. Ou realmente, se a gente falar explicitamente dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, e que provavelmente a pessoa vai realmente escutar o que a gente está falando. Vai gerar uma reação compassiva, não vai ser uma reação de defesa, porque ela não vai entender que está sendo criticada. Vocês compreendem a diferença? A gente está sempre falando sobre o nosso sentimento, só que de uma forma indireta, oculta, ou de uma forma explícita e direta. E ele diz que isso faz total diferença se a gente se comunicar com as pessoas, falando explicitamente o que está dentro da gente, quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas necessidades, Cidades. Então, é basicamente isso. Basicamente isso não, né? Isso seria o básico de se entender da comunicação não violenta, mas eu espero que seja de alguma utilidade para vocês e muito obrigada por assistirem aqui e fiquem em casa.